Fala videomaker, maker tranquilo, Goba aqui, seja bem vindo para mais um vídeo no vídeo de hoje eu queria te passar uma dica, um tutorialzinho rápido de como que você faz para alterar a cor de qualquer objeto aí nos seus vídeos utilizando o Adobe Premiere Se você tá querendo alterar a cor de algum objeto aí no seu vídeo, esse aqui é o vídeo certo, você tá no lugar certo. Primeira coisa que você precisa fazer é criar o seu projeto, depois criar a sua sequência e importar o seu vídeo aí que você quer fazer essa alteração. Lembrando que quanto mais isolada for a cor que você quiser alterar, né, melhor o seu efeito. Por exemplo, eu tô com essa camisa vermelha. Como não tem praticamente nada, acho que não tem nada aqui no fundo que tenha basicamente a mesma cor. Nesse caso aqui já seria mais fácil eu trocar a cor apenas dessa blusa. Então, quanto mais isolado, quanto mais único, For a cor aí do seu objeto, melhor o efeito que você vai conseguir. Beleza, agora que você já criou a sua sequência e já fez a importação aí do seu vídeo, você vai adicionar aí na sua timeline esse vídeo e vai adicionar nele o efeito alterar para cor. Se você estiver utilizando o Premiere em inglês, change to color. Depois que você adicionou, agora você vai nas configurações de efeito e a gente vai fazer alguns ajustes. Beleza, em matiz você coloca 20%, que é mais ou menos o um valor médio que funciona para a maioria das produções. Foi os testes que eu fiz. A base é 20%, mas dependendo aí das sua edição, você pode colocar um valor abaixo ou acima desse, vai depender mais aí do resultado que você está procurando. Depois que você fez o ajuste da matiz, agora a gente vai alterar a cor de fato. Você vai perceber aí que tem dois conta-gotas, o primeiro é a cor de origem, você vai clicar no conta-gotas e vai selecionar a cor que você quer fazer essa alteração, beleza? Assim que você selecionar a cor, você vai ver que ele já fez a alteração, ele já vai fazer a mudança aí de cor. E agora para colocar a cor que você quer, você vai clicar aí no segundo conta-gotas que é o para. Empresa nem ser no conta-gotas você vai clicar aí no quadrado Vai abrir a janela de cores né Você vai selecionar qual que você quer Vai dar um ok e você vai ver aí que seu objeto mudou de cor Na mesma hora E pronto, com uma dica fácil e rápida aí você já consegue mudar a cor do objeto aí nos seus vídeos Qualquer vídeo que você quiser Qualquer objeto que você quiser Mas sempre se atentando àquele detalhe que eu falei né Quanto mais isolada for a cor dentro da sua composição total Melhor o efeito que você vai conseguir Você vai conseguir mudar a cor especificamente daquele quadro Beleza? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma Deixa o like, isso me ajuda demais a crescer aqui no YouTube, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum próximo vídeo e se você sabe de algum outro método para fazer esse mesmo efeito, deixa aqui nos comentários e bora trocar essa experiência é sempre bacana tá aprendendo aí com você também. Todos os equipamentos que eu utilizei para gravar esse vídeo, tá o link aí na descrição caso você queira ver alguma especificação ou até mesmo comprar, e se você tá procurando algum site com banco de imagem banco de som, banco de vídeo, ilustrações animações, enfim, tudo que envolve essa área aí de criação audiovisual eu vou estar tá deixando o link aí na descrição também do um site que eu recomendo, se você trabalha com audiovisual, vai ser muito útil para você, beleza? No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou!